Santíssima Trindade Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos Deus amou tanto o mundo que entregou o Seu Filho unigênito para que todo o homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita nele já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho Unigênito de Deus. Palavra da Salvação Celebramos o Domingo da Santíssima Trindade. Um domingo especial, depois do tempo pascal, uh, somos convidados a uma contemplação sobre esse mistério insondável, inimaginável, indizível de Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. E o que nos diz o Evangelho de hoje, uh, o Evangelho diz-nos uh, três coisas principais. Diz-nos, em primeiro lugar, que dentro de Deus, dessa trindade extraordinária, inimaginável, gravita um amor que os aproxima, mas mais do que os aproxima, os torna pertença mútua, sintonia plena, que os torna uns dos outros, de tal maneira que o pai é pai por causa do filho, o filho é filho por causa do pai, e o espírito nasce da confluência amorosa do pai e do filho. Portanto, os três eh, gravitam neste amor permanente, que os torna um só, sem nunca, nunca os desconfigurar e os desfigurar. A segunda coisa principal que o Evangelho da Santíssima Trindade nos diz é que esta Trindade tem um sonho, um sonho, um sonho vivo, um sonho eterno, um sonho para implementar. E esse sonho é o do amor pela humanidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, pulsam de amor entre, entre eles, claro, mas pulsam de amor pela humanidade inteira. Querem não só amar a humanidade, como querem também fazer sentir a humanidade porque são, que é profundamente amada por Deus. E, e, e não é apenas a humanidade em geral, é a cada homem, a cada pessoa humana, a toda a pessoa humana. Esse é o sonho Deus. Fazer, imprimir, injetar, por dentro, por realmente dentro o amor eterno de Deus por todos os homens. E, e a terceira sugestão que o Evangelho nos dá é que Deus levou à prática este sonho e, e a maneira de o tornar prático, humano, real, eh, visível, atuante foi enviar o seu, o seu próprio filho. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o filho, obediente ao Pai, desejoso de agradar ao Pai, desejoso de tornar uh, carne viva, tornar experiência, tornar realidade aquele tal uh, sonho eterno do Pai, do Filho e do Espírito Santo uh, encarnou no seio de uma virgem né, para de uma forma humana, em linguagem humana, em experiência humana, no meio da vida humana, fazer experimentar que Deus é um indefectível do homem, que Deus está do lado do homem, que Deus quer a eternidade para o homem, que Deus tem o amor sem limites, tornado misericórdia, sem qualquer tipo de justificação, acessível, disponível para toda a humanidade. Por isso e por fim, Deus pede o regresso do homem. O Pai, o Filho o Espírito Santo, esta Trindade Santíssima, este amor eterno, este sonho de Deus, revelada em nosso Senhor Jesus Cristo, é a casa de regresso para todo homem, para nós, para ti, para os teus amigos, para todos sem distinção.